Olá pessoal, eu vim aqui compartilhar com vocês o trecho de um livro que eu gosto muito, de James Miller, que se chama Vidas Investigadas, de Sócrates a Nietzsche. Eu vou partilhar a parte que ele traz, é um trecho da vida de Santo Agostinho, das confissões de Santo Agostinho. Através dos livros platônicos, fui exortado a voltar-me a mim mesmo. Adentrei minha cidadela mais remota. Adentrei e, com os olhos de minha alma, vi acima destes mesmos olhos uma luz imutável. Não era essa luz comum, visível a todos, nem uma luz mais abrangente, irradiante, brilho mais intenso, enchendo tudo com a sua grandeza. Não era essa luz, mas outra diferente, completamente diferente de todas elas. Também não transcendia minha mente como o óleo flutua sobre a superfície da água ou como o céu encontra-se acima da terra. Ela era superior porque me fez e eu era inferior porque feito por ela. Aquele que conhece a verdade a conhece, aquele que conhece também conhece a eternidade. O amor a conhece, verdade eterna. Amor verdadeiro, eternidade amada, tu és meu Deus. Por ti suspiro noite e dia. Quando te conheci, elevaste-me para que eu visse o que havia para ver e o que ainda não tinha condições de ver. Alcançaste minha vista fraca com o intenso brilho de teus raios e assim tremi de amor e medo. Encontrei-me então longe de ti. Na região de dissemelhança, e tu à distância gritaste, na verdade eu sou aquele que sou. Eu a ti ouvi como se ouve no interior do coração, e todas as minhas dúvidas se dissiparam. Era isso, um abraço e até mais.